Eu tava subindo Agora começa a despinguelar já que é bom colocar uma câmera noturna, viu, irmão? Colocado, será era gravando 24 horas para eu vim buscar Tá tão bom, tá? Acabou não, ficou por trás, só Agora que voltar por aqui Vou arrancar aquela samambaia lá Aí, aqui aquela coisa que ela gente gosta Chama, Antúlia Como é que é? Antúlia Antúrio Antúrio é Isso é caro na cidade, hein? Pra vender não é barato não Nossa, até A não comprou um e deu pra mim Pagou assim, valeu É, então Antúrio é caro Eu ganhei um também, mini Só que a modelo não é o mini, né? Fica um lugar desse e uma lama dessa? Explica pra mim Ah, que chove, que não passaram no tempo Tem fazer Tá um cego regra. ali, né? Aqui tá seco, surro o Tá comendo ainda, irmão? Dá um aí, então Eu vou comprar uma câmera menor, irmão Uma Full HD mesmo Pra cá e não estiver andando com é, é, é. o canto, eu, eu, eu poder gravar ah, lá, a pedra da tá Colombia lá. Ele fez um caminho que eu nunca imaginava. Ele não eu não já vai ter. <risos> Eis a pedra do Itacolomi um caminho que eu nunca fiz. Nós chamamos o homem que vai lá? estamos no, no canto O dele é pra lá, ó O Adélio é pra baixo ó É, lá é pra baixo eu tô vendo a pedra que nós gravamos lá O Casarão abandonado tá atrás desse morro ali, ó Tá vendo bonito aqui, não? olha Aqui, olha, ó. É, tem outra pedra tá bonita ali mesmo é, é mais baixa, mas deixa que de ter sua beleza, né Olha lá subir assim pra acampar também dá lá dá pra tomar lá tem uma matinha né Eles colocaram uma antena nesse irmão é, colocaram rapaz eu vou falar né? fizeram um furo com a broca só pode né porque assim broca não dá pra fazer furo aí pegaram aquela cola que você mistura esqueci o nome dela agora uhum. duas latinhas amarelas pegaram aquela cola é epóxia e é Colocaram lá bem, colocado mesmo, mas foi no capricho. Ó, você viu aqui? Você viu? Você viu? um serviço nessa casa aqui ó. Você viu? Você viu? Você que uhum. Você viu? <risos> viu? Que, exemplo, o carro não passa aqui, mas viu? Você viu? Você aqui, é. um aqui, um é. aqui Você Eu ainda comentei, o nosso carro não passa no lugar desse Aí eu tive a ideia, mesmo Deus me deu de comprar o álcool, por conta disso Daí se precisar, eu, eu pensei que o outro carro se fosse álcool Eu não sabia que era gasolina Não, não, aí não, embaixo. Aí, aperta pra desligar. Dá um toque. Gente, que interessante. Esse menino pequenininho aqui, nosso queridinho, o Miguel. Você já conhece de outros lugares? Olha o que ele achou aqui, ó. Ele falou pro. Ele, esse ele tá é aprende, aprendendo não, a falar. Mas ele. É mas ele mostrou esse morango silvestre pra nós aqui, ó. Olha lá, ó. Um zézinho pegando ali, ó. É comível? É comível, esse loja é comível. Você já comeu junto? bem comigo? Aqui, ó. É comido, é comível. que falo, comida. Aqui, ó. <risos> Madalena brincando, se é comível, ó. É comível? É aqui, ó. É, porque tem bebida bebível e comida comível. Queita. Olha esses aqui, ó. Uhum. Hum. É eu, só eu. Deixa eu filmar, Madalena. Eu vou filmar na minha mão. Calma, tenha paciência. Aqui, ó. Segura aí, segura aí. Bem, segura aí, Preta. É uma delícia aí. Olha em cima, Olha tem ela mais. Ela é Pode legal. pegar. Lá em cima tem mais. Meu pai. Eu é nunca bacana. vi isso na minha vida. Como que Nossa. nunca viu isso na sua vida? Lá na casa do mas irmão Baquião. Nunca vi isso. Na casa do irmão Maquião, nós comíamos bastante. Dá pra mim é, um? É, que eu vou levar pras crianças. Dá para um pra mim aí, Preta? Tem lá em cima mais. Ah. Hum, hum, hum. Gostoso? Meu pai ele ia arroz sapato. Ele punha e depois deu da marmita. Nossa, mas é muito gostoso. Vai, segura lá. Aqui, ó. Só que tem espinho, você sabe, né? Vai ah, é formiga. Eu não sei se tem espinho, só sei que não é comida com tudo. Pessoal, tem um monte de formiga aqui, ó. Vai é comigo espinho, com espinho e com.. Não, aqui é meu. Aí ó, Oi. tava cheio de formiga, as formigas que Oi. me perdoem. Aí ó, hum, hum, hum. top! Olha! E tem um tipo tipo cantando ali em cima. Irmão, irmão, olha o morangão ali ó. Onde? <risos> ah, você é morangona. Top! Aqui ó. Morangona. Morangona vermelhinha. <risos> como o senhor falou que chama? Fragaia. Como é que é? Fragaia. Fragaia? Ah, Conheço como é. morango silvestre. Pare... Fragaia para mim. Pra mim. É agora eu quero mostrar algo aqui extraordinário, ó. Fragáia. Vamos deixar o fragaia lá agora. Vamos ver essa benção de Deus aqui, ó. Olha que vale. Olha que vale. Encantado! Gente, onde nós estamos aqui? Ah, se vocês pudessem vir aqui agora, ó. Olha que coisa mais linda, ó. Onde é que isso vai, ó? Tempo nublado. Só nublado, não tá chovendo, não. Tem uma fazenda ali embaixo. Ah! mais uma fazenda ali embaixo tem um bezerrinho lá longe quer ver? Ó. bezerrinho uma galinha outra galinha Tô muito longe ah vai. Longe. Olha que, que... Olha que belezinha, ó. Brincando de jogar pedra no chão. Que belezinha, ó. Aí, continua jogando. Ali, ó. O irmão Zezinho. Com a irmãzinha Wanda. Pegando o que ele chama de fragaia. Madalena aqui já comeu um, um bocado. E olha que sossego. Dá uma olhada, gente, Ó. Ó tranquilidade ó paramos aqui para registrar isso porque vale a pena eu sei vale que tem a uma pena. casinha verde ah, em algum lugar ó o gavião tá aqui no alto tem uma casinha verde lá já a casinha verde Que coisa, não? Que lugar lindo, não? Mostra pra cá a matinha. Vamos lá? Vamos lá, Miguel? Olha o Miguel, que sossego que ele traz pra poder brincar. Ó. Miguel não tem medo, não. Vai ser um menininho corajoso. Olha que belezinha ó, no meio do mato, lá, descalço, sossegadinho. Lá vai o pegar o fiotinho dele para nós ir embora. por aqui, Você vai andando por aí? Tchau, Madalena! Vale com Deus! Olha, meus amigos, aproveitando que eu tô passando aqui. Isso aqui é uma lavoura de mandioquinha. Abre aqui, Olha lá. Todo esse verde que vocês estão vendo aqui é mandioquinha. E aqui essa região tem tanta pedra, gente, tanta pedra que é de admirável. Então tudo isso aqui é Não mais longe, bem. bem? Olha só. Olha que coisa mais bonita. Olha o cheiro, hein? Vai longe? Vai. Nós estamos agora mais uma vez na pedra do Itacolomi. No outro lado dela. Nós subimos naquele lado de lá, ó. Depois daquela mata lá. Depois dessa matinha nós subimos. Agora aqui nós estamos do outro lado dela. Já achou uma pedra, né, Miguel? Não. Miguel já achou uma pedra, ele tá ele tacando pedra. Como ele gosta com a pedra, gente. Impressionante, ó. Lá vai o Miguel. Lá vai. Lá vai o Miguel. Onde você vai, Miguel? Vem, é corajoso. Ah, não pode, ter um arame farpado até de você. Tem um arame farpado aqui, ó. Olha arame aqui, ó. Aqui o arame, ó. Cuidado aí, ó. Olha arame aí, ó descer por conta dele, que ele não se machucar, vem. Nós estamos agora filmando essa planta, o Zezinho está ali fazendo um teste. Não é, não é, né? Qual o nome dessa planta que você sabe? Olha só na beira da estrada essa planta é diferente, então eu fiz questão que ele parasse o carro para a gente poder filmar, ó. Não conheço, pena gente que tá chovendo agora. É uma benção de Deus logicamente a é chuva, mas agora tá tá chovendo e isso não é bom para a câmera. E essa que eu estou usando aqui não é a prova d'água, só a outra. Mas é muito bonita, né? Então vou dar mais uma filmada aqui. O Zezinho mais o Miguel. Ele tá olhando aí, ele disse que tem uma planta que é, que é quase igual a essa, que é comestível, mas não é essa então. Mas é muito bonita, lá. Muito bonita mesmo. Qual o nome dela? Você sabe, meu que eu não sei o nome dela. sabe? Não sabe? Vamos embora! Valeu pelo menos a, uh, uh, o registro. Meus amigos, eu vou registrar isso aqui porque eu creio que tudo que eu colocar no canal serve. Alguns podem não gostar, outros não vai fazer questão e outros com certeza vão gostar. Essa pequena capelinha, igrejinha ou alguma... alguma é, como é que eu posso falar? Algo nessa linha eu quero dizer. Ela foi construída aqui, porque aqui uma, uma vez, há muitos anos atrás, houve uma briga muito feroz e um cidadão matou outro aqui. Ó. Aí esse cidadão que morreu ele era muito querido, muito querido. E por conta disso fizeram essa igrejinha aqui. E quem matou esse cidadão foi um cigano. Né? A briga foi nesse local e o cidadão morto pelo cigano, o cigano depois desapareceu sabe-se que foi porque houve realmente prova disso, aí fizeram essa capelinha aqui então estou registrando para vocês sobre é, esse fato, tá bom? e ali embaixo tem Siriema cantando Olha lá. deixa eu tentar chegar lá perto apesar que eu não estou com lâmpada aqui, mas eu vou chegar aqui perto e aqui está o que, que tem aqui dentro? com certeza algum vaso é, não dá pra ver porque tá muito escuro. Vamos ver lá dentro. É, não dá, pessoal. Vocês me desculpem, eu tentei, mas não dá. Ah, sim, consegui, consegui, consegui. Tem uma cruz. Uma imagem de Nossa Senhora. E só. Tá bom? Gente, eu tô registrando... Hum? Olha lá. o que nós conhecemos por dormideira. Vou colocar meu dedo lá, ó. Ela vai se fechar, vai se fechando. Tá vendo? Aqui também. Ela vai se fechar lá. Olha fechando. Ó. É só que essa aqui é muito lento, né? Gente, olha só que coisa mais bacana. Eu vou primeiro filmar o chão. Olha aqui, ó. Madalena, pega essa daqui fazendo um favor bem. Pega essa aqui. Isso. Nós estamos aqui. mais. Madalena tá pegando. Nós estamos aqui. Debaixo de um pé. Abaixa a mão, por favor. De guabirova. Uns conhecem por guabiroba e outros por guabirova. E o irmão Zezinho, que é um homem que tem olhos de águia. Ele conheceu o pé, sabendo que a gente registra essas coisas. Olha que linda essa, bem pega para mim aqui, ó. Olha que linda. Ele falou assim gente, um pé de guabiroba. Então agora eu vou. Hum, hum, hum. É diferente. Uhum. Muito gostosa. Então eu vou subir aqui devagarzinho yeah, yeah. e vou mostrar para você esse aqui, isso, esse que eu estou filmando aqui. Lá no alto eu vou ah. tentar ver se eu consigo. Filmar uma, uma para vocês é que tá escuro, mas vou ver se consigo. Deixa eu tentar achar uma no meio daquelas, muito alto, né? daquelas folhas ali. É porque ela é miúda né, bem? Consegui, bem. Hum. É, a, a, a árvore é muito alta, mas dá para imaginar, dá para vocês verem ali, ó. Tem uma... para olha lá, olha lá, dá para vocês verem Esse é o pé de guabirova É uma árvore mesmo, viu? É uma árvore, uma árvore mesmo Porque eu conheci ela menorzinha Por isso que eu tô falando que é uma árvore? Porque eu conheci ela menorzinha Olha lá São gêmeas? Ai que lindas, nós temos é, netos gêmeos Pensei que fosse gêmeas. Essas são lindas. Oi, mas gêmeas não. É Manoel? Você é linda. E você, moça? Como se chama? Marquinha. Tenho... Se meu menino é você. Ela é a Júlia. Oi, Júlia. Tudo hum, bem? Você deixa a gente fazer uma foto de você e depois eu trago? Ah, eu tenho vergonha. Ah, não. Mas será que você vai, vai, vai fazer? Vai fingir hum. que não tem ninguém fotografando. Depois eu trago para vocês. Hum. Ah, pode ser. Então, tá o moçazinha ali pegando Gabirova ali, ó. É. Ah, o Miguelzinho achou a Gabirova, Miguelzinho? Fala é. é aí, mostrando é. pro papai dele a. Ah, ah. É? Olha lá que belezinha. É. Gente, Nossa, que vem. surpresa, viu? Dois? Olha aí. Ah, é? É. E tá, tá caindo as bastante. fotos pra ela, né? É. é. Vamos, lá, ah. vamos lá, então, Mansozinho? Não, não, não, que nós vamos. Não, vai, tá chovendo. Vou só na minha vizinha ali, que tem que voltar. Vai lá, vai lá. Porque eu vou pra Santa Rita. Isso. Vou pra casa da mãe depois. Vamos lá, Miguel? Vamos lá, Miguel? Vamos? Vamos com Deus. O que é o seu nome? É a Aline. Esqueceu, Ben? Não... Ela não escutou. Ela não escutou. Vamos lá, então. Você quer pegar uma pra vocês? Vamos lá. Chega. Olha, pessoal. Tá caindo bastante, ó. Ó. Oh. Hum. A moto para, Ben. A moto para, Ben. Aqui, ó, tá a já tá aí, ó. Olha o lá o Adélio lá. Mozezinha. Mozezinha, é, nós acabamos de encontrar com a Adélio no caminho. E. E. E, e, e ele tá trazendo nós aqui pra casa e, dele. Isso, tá trazendo nós para casa dele. Desculpa da tosse aí, pessoal. Olha os bezerros que chique. Olha ah, o cachorrão. Ali mora uma, uma família. Já mora, né? Ele já mora, né? Não sei, bom pessoal. Nós estamos chegando na casa do Adélio. O Adélio olha só, já tem um animalzinho aqui fazendo um carinho. Já aí tem outro aqui, ó. Aí tá o Adélio. E você fica a mão para te cumprimentar. Assim, ó, você tá bom. Galera, por... só peguei uma alemã na sua mão. Como é que você tá? Tudo bem? Lá vem a Madalena. Não quer inverter. Um zezinho aqui, mais um menininho dele. Tá. Tudo bom? Como é que senhor é tá? Uhum. É uhum. Tudo bom? Oi, moço, bonito. Oi. Oi. E aí? Oi. Como é que você tá? Tudo bom? Ah, ah, bom. Agora dei um nem em pra brincar com você. Tudo bom, meu povo? Opa, mão pesada. Mas bem, graças a Deus, bem, dia? É bem, graças a Deus. É, tá bom. É, querido, é? Tudo bom, senhor? Não tá bom, tudo bom. Tudo bem, bom. graças a Deus. Só estão vocês dois aí em casa hoje? Não, tem, tem mais ali. Tem mais lá? É. Tem uma ah, cunhada aí. É, já vamos fazer já. Odélio, é. ajuda a pegar aqui eu já. Desce mais coisa para vocês. Porque bom. dessa vez nós. Pai. Dessa vez veio o carro, veio uma, umas bênçãos ah, aí, ah, ó. Graças a Deus, é. velho. Já ajuda é. a tirar lá. Isso. Se a senhora puder ajudar lá, eu agradeço também. Tem um tanto de coisa boa lá, viu? É. Uhum. Aí, pessoal, mais uma vez, trazendo essa benção aqui pra eles, que vocês têm nos ajudado. Vocês, quando eu falo, sabe de quem se trata. É, Deus que abençoe. Tem abençoado a dele, é Porra. por isso mesmo. Olha lá, menininho, que esse aqui gosta, hein? Esse é a cara do pai, ó, o pai aqui, a cara do pai. ó, vem cá, a porca. Vai lá brincar com a porca lá, e ele gosta de animal, hein? Ele gosta, hein? Ele gosta. Se deixar, ele vai. Ele entra até aí dentro. É, ele gosta. Vamos deixar aqui, pode ele pega. pega. aqui, vem cá, vem. Fecha aqui o carro pra mim, eu lembro. Só fecha o carro pra mim. Deixa aí. Não entendeu? Não entendeu. Eu tô meio surda ainda, sabe? Aí, agora se eu bater lá. Aí. Isso. Eu tô meio surda ainda, meu Deus. Quem que tu ah Lá. Lá vou eu atrás. E olha quem tá aqui, ó. ó. quem tá aqui, gente do céu, ó. Isso para caçar da gosto, viu? Ah, Lembra que eu falei para vocês? A respeito dessa matinha aqui, ó. Aquele dia não deu para poder gravar. Mas aqui dá pra vocês terem uma noção. Lá embaixo tem uma aguinha, Lá embaixo. Rapaz, assim é bom. A laguinha que eu falei, ó. Tem Assim é bom. Olha assim. Olha que beleza, que matinha mais agradável, tá vendo? Onde mora o Adélio? Que dia eu mostrei só à noite, né? Então de dia dá pra vocês terem noção agora. É a manvanda admirando a paisagem. Olha lá, olha lá onde é que a porca tá lá. Lá vai ele. Rapaz, o que eu gostei foi daquelas plantas ali dentro, olha que belezinha. Ah, aquela é a. É o xodó? É a a flor. Que graça, gente. Ó. Tá vendo? Quando a gente quer fazer, a gente faz? Né? Olha só que vários tipos de 10 horas, 11 horas, meio dia, uma hora, sei lá. Ah, isso aí ela eu que sabia, eu sabia. <risos> que beleza, viu? Vamos entrar lá, Ben? Tá bem? Tá bem, eu Olha lá os shotinhos que né? o Tim criou. Olha o tamanho. É mesmo? Aquela cabra que nós be bebemos leite aquele dia? Não, aquela é o shortinho é dela. Então, aqueles três lá? É, é dois só, só os pretinhos. Só, só os pretinhos? eu comprei esse tempinho atrás. Ah, tá. E aquela cabra que nós bebemos leite Não dela pra tá onde? Ah, tá por aí. Tá por aí? Logo nós traz ela pra cá. E o teu menino tá onde? Está aqui. Ele falou para você que eu, que eu falei que, que ia Falou que ele... Falou, o senhor falou que ia vir. É. Nós já tava esperando já. A nossa querida Janaína hum. não pôde vir. José fez lá um, uma cipulia lá com uma... Cortou lá um pouquinho, mas cortou a barriga com a Esmerilhadeira, né, irmão? Lixadeira. Lixadeira. Puta que pariu. Lá é um perigo desgraçado. Ele não. pegou... Lá tava fazendo trabalho numa, numa madeira lá, com... Aquela serra própria de madeira e pegou a camiseta dele, tava frouxa. Mas dá o brincar, é yeah. a... Pegou e virou a camiseta aqui, ó, e veio aqui cortou aqui, deu... Tá usando a maquita, ele é de é, é, uma é a que foi de... É, ser, é maquitinha, é. É Nossa Senhora né? Ele não perdeu o, o bucho, que nem diz a gente, porque foi Deus que segurou. Olha, aquilo não foi feito para isso. Não. Não foi feito para isso. Foi feito cortar piso. Exatamente. É ela, é, é, é, ela vira o contrário, né? Nossa senhora. Lá, aí, ela, aí ela pegou assim, pegou na camiseta, que tava com a camiseta bem frouxa, ela pegou na camiseta e juntou tudo e veio. E quando ele sentiu só o... foi Deus que não deixou entrar lá dentro, porque senão ia cortar ele assim, ó. Assim, ó. Oh, o cunhado meu lá, eu falou pra você bateu, foi cortar um pauzinho assim, ó, para pôr no fogão. Pegou a máquina com a circularzinha, sai, pegou na mão assim, atravessou dos lados. 12 pontos. Ficou dois meses parado sem trabalhar. Então não pode, né? Ela não foi desenhada para isso. Não foi feito pra isso, hein? Não. Não? Os camaradas vendem os discos e fala que é próprio, que não sei o quê. Ah, mas que gente, fez. para. Lógico, é. Verdade. Outra coisa também, né? a lixadeira é um perigo medonho. Você pensa que não é, mas é perigoso. É, mas é mesmo. Cê tá molando aí, a coisa dá só um sarto a gente pegou. Pronto, pegou. O meu pegou aqui no braço que um dia, arrancou com tampa. Deixadeira, hein? Monzazinho lida com isso aí quantos, quantos anos já, é, mozazinha? Uns 15 anos já lida com isso, né? Sabe muito bem o perigo que ela é, e né? Não foi feito pra isso. É. Eu tinha um circular de mão grande, vendido, mesmo dia que eu comprei. Eu não gostei. É. Não é pra mim não. Eu falei, eu prefiro a moceira. Ah, prefiro a moceira. A moceira é perigosa, mas já tem a parte lá, a mesma trava. É. É, tem uns traços de segurança. E tá louco. Nossa. A vida boa daquele lá, ó. Que sossego. <risos> linda. Vou né? no hum. quadro. A mimi. E essa menina bonita aí, gente? Ela é estranha assim. Você tá estranhando ainda, minha linda? Oh. Mãe, ela, faz... <risos> ela, ela Que rostinho aí <risos> meio né, que ela tem. Vocês tão gostoso de pegar é, assim. Não, não. Pode dar uma mordida na buceça? Pode dar uma mordida na sua buceça? Pode? Fora. É sei doido é. forte. Aham. Entra aqui pra dentro. Chega pra cá. Lembra cá? Chega pra frente. Chega! Entra aqui! Cadê o. Ele deu uma volta? É, é o. netinho? Vai, mostra, mostra pra mim essa bota aí, Bé. Ai que coisa linda. Chama ele pra botar. Cadê? E quem tá na roça precisa de bota, é assim mesmo, né? Hum. Precisa de bota, é assim mesmo. Bota já preparada mesmo pra roça. É mesmo que fica bem no pé, ó. Isso, Olha como é que ficou bom no pé. Vai envelhecendo, mas vai envelhecendo bonita. É eu? Cadê? A Madalena também tá com ali, ó, chique. Ah, mas o meu é sapatãozinho. Né? É, mas então, mas é pra roça. Mas ele é bom, porque na, na terra. Você comprou em feira, foi? Não, comprei na loja agropecuária. Ah, na agropecuária, olha só. Bonita, Onde será que é fabricado? Bem seca lá em... De tchura, aquele rapaz lá, ele que fabrica essas botas não, bonitas, é, hein? essas botas são é fabricadas, às vezes, e lá na borda. Borda-mata? É. Entendi. É, A maior uma parte uma da borda. E vamos ver o que tem, é do reizinho. É, do reizinho. É. Para não tá nem Gente, assim. o Miguelzinho achou um trator aqui, ó. E ele é apaixonado por trator. Vai ser tratorista, né, Miguel? Hein? Não, ele falou que vai ser engenheiro. Engenheiro pra fazer... As cáboras lá, Hã? As cáboras lá em cima. É mesmo, passando lá, ó. As pelo lá em você vai tirar? Meu! Mel? O quê? Irmão, o Zezinho já achou um banquinho é. bom ali, né, irmão Zezinho? É. É, é. Tem, tem. irmão Zezinho? Achou um banquinho bom aí, né? Ah, eu acho que nem aqui. Achou Não, um banquinho aí, ó. Passou. Aí vai... ele eu, eu vou lá em cima, né? Ah, passou. Corajoso que só ele. Olha lá, olha lá, Bitinho, Olha lá, Bitinho, Olha lá. Olha lá. Cuidado, cuidado. Oi, Oi, bem. Oi? Lá vai a atrás das cabritas. Olha o Miguel, olha o Miguel. Nem oh, oh, Miguel. é irmão não, Miguel. Nem é irmão não, Miguel. Tá por fora. Negócio de irmão. Irmão? Irmão? Irmão? Não é irmão não. É assim, ó. Bita, bita. Fala, bitinha. Cabrita, fala. Vai lá, Miguel, brincar com ela. Vai lá, Mãe. brinca com ela. É, Miguel, você está sendo abençoado, hein? Poder ser filmado. Quando for um mocinho, você vai ver tudo isso aí, ó. Ela está fugindo, Miguel. Olha lá, está fugindo do céu, Miguel. A galinha. A galinha, que bonito, Miguel. Olha lá. Olha lá, que bonitinha a galinha. Está vendo que bonitinha? Olha lá, que bonitinha. Deixa eu ir lá com a Madalena. A Madalena já fez amizade com a, com a cabritinha lá, coisa mais linda lá. Ela gosta de carinho, né? Uhum. Lá vou eu. Gente do céu. Coisa mais bonita, lá. Aquele é ali o Cícero, é A mel. Aí, Nós bebemos ver. leite da mel, né, mel? Ela vai perto do hein, mel? Vem cá, minha linda. Vem cá. A mel ah, é aí, a ó. Vem cá, meu. Vem cá. Ah, Mel, tá sentindo meu cheiro? Tá sentindo meu cheiro, Mel? Vem cá. quer vir comigo? Vem cá, Mel, vem. Não quer mais? Já bebemos ali dessa cabra. Vocês lembram, né? Olha só. É. Tá se coçando ali. Vai se coçar, Mel? Onde você vai? Vem cá, Mel, vem. Mel, vem cá, vem. Mel. Ela não quer, quer vir agora, não. Ela vai se coçar no pau. comer o capimzinho dela, é tá lá, né? Até é difícil de andar, coitado. Gente, eu tô gravando para vocês aqui esses passarinhos cantando naquela árvore ali, ó. Mas eu não tô vendo nenhum. Você tá vendo? Não, tudo miudinho, né, bem Não consigo ver nenhum também. E dá pra escutar, né? Tudo pássaro pequeno. Quem entende de pássaro sabe. vamos Vou tentar me aproximar para vocês verem lá eu não estou vendo nenhum daqui gente porque estou num ângulo que o sol está batendo forte está me ajudando a gravar mas não consigo ver então, vamos lá lá Pessoal, de, teve uma inscrita do canal que me pediu para a gente mostrar as fotos que a gente faz. né? Então eu abri o um Instagram. Lá está como Ciferrete, que é a união de meu nome e sobrenome. Entra lá, dê uma curtida. Que nós vamos começar a postar bastante fotos dessas que a gente faz nessas viagens que a gente tenho o privilégio de fazer aqui em Minas Gerais e em outros lugares também. Em Madalena, parece que já nasceu com a máquina na mão. Então é assim que a gente faz, né? Veio de um estúdio fotográfico, pegou o jeito, né? E é bom fotografar o que vem na frente, porque nós não somos assim de ficar procurando pose. Ela tá lá conversando com o bezerro, gente, ó. Ficar fazendo pose, essas coisas. Aí vai batendo, vai batendo, vai batendo. Não tem problema. Uma cadeia de quatro... Será abate, cabe muita coisa, né? Muita coisa mesmo. A Mel tá se alimentando para depois dar um Sim. leite bom, né, Mel? Ou a, ou a outra? lá para baixo. Tá lá, pra lá. Pra lá? É. Aí deu a volta ali atrás e subiu para lá. Ó, ali é a casa da... Fazendo tá a casinha dela, né? Daquela mocinha ali, é, né? É, eu não sei o nome dela, esqueci o nome dela. O que você vai arrumar aí? O Miguel, o Miguel, o Miguel vai ajudar? Você vai arrumar o que nessa máquina aí? um pouquinho. Vai, vai ter que erguer um pouquinho? Mas essa chave aí é para erguer? É. Como é que chama essa chave aí? Qual é o nome dela? Chave Roquete. Chave Roquete. Pessoal, é o seguinte, essa aqui ó, é a nova chave Roquete. Ó, essa aqui é a nova chave Roquete. E ele vai arrumar, esse menino aqui é esperto. Qual que é o nome dele mesmo que eu esqueci? Eliel. Ah, é o Eliel? Eliel. Eliel. Eriel. Eri, El é. com R? Eliel. Eriel. Aí do seu lado tem o Miguel, ó, ó. Ô, Ariel, ô, Ariel. Olha lá, Ariel, <risos> Ariel, chamando o seu. Escuta aqui, esse aqui é o Miguel, ó. o Os dois, os dois, quem que é o engenheiro aí? Quem que é o engenheiro? vamos, vamos, Miguel, deixa eu arrumar aí, rapaz. Ô, Miguel, ajuda a arrumar aí, ó. Ele tá consertando aí, ó. Ele tá consertando aqui, gente, ó. Tá consertando aqui, ó. Tá consertando aqui, ó. Eu preciso de outro chave. Qual outra chave? O alicate de pressão? É, alicate de pressão, tô. Tá, tá, bom. Vou tentar tirar com uma pressão aqui. Que a pressão tá vindo daqui. Tô. A pressão tá vindo daí? Tá bom. Hein? A pressão tá vindo de onde? Daqui. Onde você vai mexer com o alicate de pressão? Tá. Uhum. Uhum. Uhum. E ele ele vai tá todo aqui, apertando aqui, tá? E tá que tá ali, ó. Rapaz, isso se você arrumar esse negócio aí mesmo, começar a funcionar, hein? Seu pai vai passar vergonha, não vai? Hã? Eliel? que foi? Eu vou. Ô, Eliel, Eliel. Qual que é o nome dessa máquina aí? Essa máquina aqui? É, qual o nome? É Totor. Tô o quê? Totor. totor. Totor? Não é trator, você quer dizer? É É trator ou um totor? Totor. Ah, Motor. Ah, esse aqui é um trator, ó. Esse aqui é um trator, o irmão Miguel gosta de um trator. Só vou falar em trator, o Miguel já tá mostrando. Esse aqui é um trator, tá certo, Miguel. Isso é um trator mesmo. Ah, tá bom! Isso é, esse é um trator. Isso é, é um trator. Agora esse aqui é um tortor. Achou o defeito aí não? Achou... Tem que fazer o que? Tem que apertar aí? Espera aí, esqueci o nome dessa chave, como é chama essa chave aí mesmo? Chave Roquete. Chave Roquete. E ele não esqueceu o nome da chave, que inteligente que ele é, é chave Roquete. Existe chave Roquete irmão? A fábrica pode ser né, a fábrica Roquete pode ser né. Mas não tem chave Roquete, tem? E se você quebrar essa peça, o seu, o seu vô vai deixar você quebrar, não tem problema, não? Não, eu vou eu vou, eu vou tirar pra me colocar outra aqui. Você vai tirar essa aí pra colocar outra? Uhum. Já tá velho, tem que botar uma nova. Tá velho, tem que botar uma nova? Essa aí é fugido, eu... Agora você vai pegar a chave roquete? Eu... Agora eu vou tô pegar tô... outra já. É. Tô... Tá chave roquete. Não tem chave roquete. Que é lá a chave inglesa e ele cai com pressão. Ô, oh, ô, oh, Ariel, hum? você não achou a outra chave roquete, não? não. Mas não. Não, você vai trabalhar com essas duas chaves mesmo? Não. Mas escuta aqui, pra quem serve esse motor aí? Aqui, meu, tem quem sai dele, vamos ver a pressão daqui. Você vai ver a pressão aí? Hum, eu acho que eu vou ter aqui, aqui ó. Mas pera aí, mas se você quebrar essa peça aí, o voo não vai achar ruim? Pega... Ô vovó. Oi. Como é que fecha? isso aqui mesmo? Como é que fecha? Uhum. É aí, ó, é aí mesmo. Ô é. Ariel, Ariel, pra que serve esse motor aí? Pra me arrumar. Não, pra que serve ele? Pra que serve? Qual a função dele? Você usa ele na onde? Pra aguar ou pra moer trato? Pra moer trato. Ah, pra, ah, pra moer trato pra vaca? Aham. Uhum. Lá onde que o trato sai? Onde é que o trato sai? Tra aqui, por aqui ele sai. Ah, é nesse buraco que o trato sai? Aham. Uhum. Eu enfio por aqui, vai que com o meu eu vou batendo, batendo, batendo assim. Daí ele pega, vai que ah, o que? Já, já pegou fogo. <risos> pegou fogo. Pegou fogo na coisa, <risos> Esse menininho, pela a verdade, viu? É mão na roda. Ele, ó, o mundo vai te conhecer como mecânico especializado em máquina de fazer trato pra vaca. Ele falou que coloca o trato aqui em cima, ó. Aí dá umas pancadas aqui na lateral, aí sai o trato aqui embaixo, ó. Esse buraco aí. A gente se diverte com essas bênçãos de Deus, viu? Aqui, ó. Aqui, ó. Sim, ó. Ó, eu vou deixar você arrumando aí então, viu, Ariel? Vou deixar se arrumando aí, tá bom? Até a tarde você termina? Até a noite você termina? Quando? Vai cobrar quanto esse serviço aí? Quanto você vai cobrar? Quanto? 60 mil. 60 mil? <risos> Mas 60 mil não dá pra comprar outro motor desse novo? Vou te contar. <risos> vovô, fecha aqui pra mim. Mas você fecha o contrário. Você tem que fechar em ribo aqui, ó. Aí, ó. Nesse coisinho, uhum. No meio. Não, no meio da chave. No meio. Uhum. Aqui, ó. Sim. Aqui, ó. Aí ensina ele aí, vovô, Ensina assim. ele, mexer com essa chave. Aí, ó. Mais. é assim que você fecha. O contrário. Uhum. Pra lá. Isso. Oh, só e... pra mim ter certeza agora, Eliel. É. Qual o nome dessa chave mesmo? Chave Roquete. Chave Roquete. Então a pessoa é chave Roquete, ele falou e acabou, viu? Acabei cara para um lugar desse aqui o cara não quer sair daqui nunca mais na vida. Onde você achou essa função dessa chave? Vou ter que assar aqui. Irmão, ah. vale 60 mil o serviço dele, a mão de obra. <risos> é. É. Baratinho. <risos> Baratinho. O <risos> Miguel vai dar opinião. O que você acha aí, Miguel, que está acontecendo? O ah. que, que tá acontecendo aí? <risos> Hein, Miguel? O oh. que está acontecendo aí, Miguel? E ele vai arrumar esse motor até meia-noite. Hoje ele, ele faz esse negócio funcionar. Olha. Yeah. Ainda mais com o ajudante Miguel aqui, ó. Hein, Miguel? furado, oh. tá furado aí. Ele tá arrumando uma máquina. Ele tá furado, ó. Olha Eu vou chutar tudo na mão. Ele falou que o trato entra por esse buraco maior aí, ó. Tudo na mão de óleo. Ele falou que o trato. Vou. Falou que o trato entra por aqui, mano, ó, o trato Virel, entra aqui, ó, Virel. aí ele bate Virel. aqui na lateral, aqui, ó, Virel. Virel. bate aqui olha com a, a ferramenta, e o trato sai aqui embaixo, nesse buraquinho aqui, ó. Olha até o olha lá, você cai. Você vai subir? Cuidado, você não machucar Não. Bom, vou tomar um café, pessoal, que a moça fez com tanto carinho lá, tá bom? Olha aqui pra mim, Ariel, A madalena tirou, a madalena tirou onde que... Eu Antes de onde que... Eu uma coisa. É uma coisinha, ó. Oi! Pega aquelas que vai pra mim. Cué? Pra quê cué? Não, que cué? Né? Não, Uma cué pra cortar capim? mas Não é. corta pra capim com cué. Aham! É, Ontem eu tava arrancando uns capim com a cué. A cué já tava Vira pra cá, Bem. Bem, Madalena. Madalena falou assim que ela ia vir aqui, ia tomar o leite da mel eu tava com saudade. E agora tá aqui, ó. Matando a vontade. Olha, o aí. Gostoso? Quentinho, né? Quentinho, né? Uma delícia, né? Vem cá, eu, eu venho cá com você. Vem cá com Vem Tira aqui. Vai então. Deixa ele tentar, Lenin. Tá. Vai dentro, vem cá. Tira esse bicho olha, Vem cá então. Vem. Vem cá pra você tirar. Vem cá. Vai tomar também, irmãozinho? Vai tomar também? Quer tomar, irmão? Quer? Vai tomar também? Quer, Quer... Quer... Quer... Quer... Quer... Quer... Não, café? vem. Pega uma caneta com um golinho de café pela... Toma, toma depois eu tô, Não, ah. tomar. Toma não, não, não. não, lá. Não olha, vai, então. mel. olha. Mel. Vai lá. Mel. Mel. Mel. Vai. Mel. Mel, mel. Quietinho. Mel. Mel. Mel. mel, você tem que ser um mel. Tem a tática é que tira leite dela, tá? Eu vou tirar a caixa de tira. Eu vejo a mãe dela, É. Ah, deixa eu passar a corda aí pra você poder. Bichinha, esperca. Não, não, aqui pra ir, que eu sei, Vem cá, vem cá. Pode pegar, irmão, pode pegar. aí. Quer pegar, aí, pode pegar. Não Tá atrapalhando, não? Olha lá, é. olha lá, olha lá, olha lá. Criança assinando. Não, oh, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Oi? Viu? Uhum. Opa, ah. oh, tudo bom? Papai do É tá bem, amigo. Tá bom? bem? graças Sim. a Deus. Não hum, Bom. É, tudo bom? Bem. Ali em cima, Olha ah, Esse é o seu? É o meu. É. Toma um gole então. Não é o seu? Mas eu, eu, eu completou. Mas tá com café? Não, tá puro. Hum. Aqui outro. Ó, aqui ó. aqui ó. vai, vai. vai. vai, vai. Não gostar de ah. ler de cabrita, ah. É né? muito difícil, não? Hum. Aí, ah, outro dia cedo, eu tomo uma bonecada. Lógico, a melhor é. coisa do mundo. Oh, é oh, oh, saúde, oh, sabe sabe. uma saúde para mim, você Gostoso, Miguel. Você oh, sabe, oh, sabe uma coisa? É que chama? É o Miguel. que oh. tomando? Fala. Um, todo dia, eu tenho que uma caneca de copo cheio, um, cheio de leite de cabrita puro. Todo dia, você bebe uma caneca cheia de leite de cabrita puro? É? É, vou te dar daqui para mim. Para não Deus gastar Deus. problema. Ah, você vai tirar daí para não gastar <risos> problema, tá certo. É, é que eu acho que para quando eu vou... Olha o tamanho da artinha tá. que eu fiz aqui. Você viu? Para tá. não botar a tá. tá. Olha, que belezinha. Olha <risos> que belezinha. E a terra gracinha, aqui é abençoada, né? né? Ah, nossa. Põe esterco, bastante esterco. Não, filho, faz não. Então... Bom, nossa, bom. que gostoso. Bom, bom. vai uma hortinha, do do oh. <risos> E o café faz? É porque no café, na verdade, tem cafeína. É um produto que, junto com o açúcar... Ele que ali é morango? E o açúcar tem fermento. Ah, moranguinho. Junto com o açúcar, me faz mal. É. Aqui, ó. Mais moranguinho, alface, lá, então. cebolinha. Tá. Tá bonitinho. Agora lá em cima eu tenho. E um beterraba. Grande de morango. É? Cada morango. Adélio. Esses dias eu ensinei uma pessoa, a pessoa falou para mim que achava que isso aqui era apenas mato. Isso aqui chama-se caruru. Uns conhecem ele por bredo. Gente, olha o caruru que esse moço tem aqui e não sabia que se come. Isso aqui que é rubim? Não, isso aí é cravo, trata de cravo de fundo. Ah. É um cravo fedido, é um, ele dá um tanto de picão. Eu, e ele quer quer? As eu vou gravar ele bebendo também aqui, que belezinha. Que coisa incrível, mas. Ensina para ela, Madalena então é isso como esse daqui como tá bem crescido, hum. é bem mais velho eu só tiro as folhas né porque ele tem espinho eu tiro as folhas assim ó e lavo. as folhas as folhas assim que você vê que não tem mancha mané tá é caruru então, mesmo aí eu lavo aí eu faço ele ou salgado ah, ou outro aqui, ó eu faço ele refogadinho que nem couve que nem aí no refogado você pode usar é, aí esses ponho... brotinhos aqui ó é aí eu ponho tudo. a semente Hum, ah, oh, aí, não dá pra fazer poeirinha, que isso aqui eu conheço também. Isso é aqui é Eva Santa Maria. Esse, sim, oh, é, é. esse aqui tira mais esse verme, é. esse tira mais verme do que... Mas pra que ele é bom? Agora que o senhor me Ó, eu conheço ele só pra tirar verme. Minha mãe me ensinou <risos> Comia com banana. E Ou eu, então comia, porque nem eu tô comendo com aqui. Leite. Minha mãe batia Ou então você pega ele, bate ele com leite, pega isso aqui ó. Oh. O senhor usa para quê? E bate com leite para tirar verme também. Mas para quê? Para uhum. a Eu queria achar um outro mato e ele é fedido. E aqui não vai ter. Ele chama Metruz, não é tarde a é Metruz, agora não sei o nome dele. Metruz? É. Sim. É o, é o mesmo. mesmo, é esse aqui. ó. Não, esse aqui é diferente. Esse aqui. O metruz é um, é um é pó, é só da... Não, mas não, então peraí, então peraí, então peraí. Às vezes o senhor está falando, porque esse aqui, ele é mastruço, erva Santa Maria ou mentrus, esse aí. Às vezes o senhor é conhece por, por causa da região, hum. ele pode ter outro nome. A madalena está com um galho de uma planta que eles conhecem aqui por picão bravo. E eu peguei para cheirar um pouquinho, ele cheira bem forte mesmo, cheira cravo de defunto. É. Né? É, cheiro de cravo de defunto. Cra Queima o nariz, ah. viu? Tava tá coceirinha no nariz. É o picão mesmo. O que roupa de Amel? É aquele preto, ah, né? Aí sim, é nossa mão. É picando é Aqui, ele tá falando isso aqui, gente, ó. <risos> ó isso aqui, ó. Tem um pé aqui atrás? Tem aqui Ah, ele aqui, ó. Aqui outro, ó. Esse aqui é o picão. Esse aqui é o picão, ó. Tem mais? Ah, tem mais outro aqui, ó. Esse é o picante que dá pra fazer, dá tabone, fazer é, chá para tomar banho, banho, né, amor? Gente, nós estamos diante de um pezinho de menta. Agora, tem um monte de nego pegando aqui, ó. ó, ó, Ai, ó é, tá mas é, a pala, ver. menta não toda. De é. Deve dar um chá muito bom, né? Ah, nossa. Que a gente faz delito. chá? Chá. Que coisa mais... Ah, quando nós vier pra cá, Madalena, essas coisinhas nós vamos ter direto, né? Gostoso. Vai. Ele é forte. Bom, agora nós estamos indo embora daqui da casa Do nosso amigo Juntamente com Meu querido irmão Zezina Vamos embora agora O é Adelano está ali despedindo Foi muito bom, comemos um bolo, tomamos leite de cabra E agora vamos para casa ah. Vamos Olha lá, já ficamos já... Nós vamos lá sim não vai faltar oportunidade, não. Olha lá. Vamos morar desde cedo Tchau. Não pega a porta você presentão. correu o dia a estrear nesse pé né? Aí não o a hora que o bebê tem É, vem assim. Ah, mas na mão de coração. Você já chegou o nome dele? Pegou? Pegou? Ah, tá, tem, né? Tem. Ah, tem? tem. Então, beleza. Vê vocês, ó. Olha o tempo, ó. Ah, vai chover. Vai cair uma água e uma água boa. É. Abençoada. Deus que Nós estamos precisando mesmo, abobrinho minha tá precisando de água. Tá. Esse que é o chanchão? Se é chanchão. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu chamava ele de pica-pau. Não, pica-pau é o outro. Ah, pica que... pau. Parece. parece? Parece que é pica-pau, mas não é pica-pau. Que beleza! Consegui filmar. Tinha três, né? Sossego ó. e ela não é tão brava, não mansinha. tô pertinho dela. Deve ter o que? Uns se eu tiver muito longe, muito dela, cinco, cinco metros muito bonito. Bom pessoal, eu vou terminar essa gravação com esse pôr do sol abençoado aqui e dizer que sempre que eu puder, Deus me dê graça, eu quero gravar para vocês. Eu espero que vocês continuem gostando do nosso trabalho. Eu e Madalena estamos muito felizes, conhecemos mais pessoas hoje que nos convidaram para vir aqui gravar, tá bom? Deus abençoe a todos vocês mais uma vez. Obrigado por estar aqui no nosso canal.